Olá estudantes, eu sou a professora Érica Natasha, responsável pela disciplina Filosofia da Educação, e nesta videoaula apresentarei os principais conteúdos que serão estudados por vocês no módulo, no módulo 4, intitulado Tendências Filosóficas Contemporâneas e Suas Relações com a Educação. Na primeira unidade do módulo, o objetivo é iniciar a aproximação de vocês com discussões presentes em tendências filosóficas contemporâneas. Nós estamos considerando o pensamento filosófico contemporâneo como aquele que vai de meados do século XIX e chega aos nossos dias, conforme periodização proposta por Marilena Chauí. E qual é o contexto da contemporaneidade? É um contexto de acirramento da crise da modernidade. Os questionamentos da modernidade, do período moderno, iniciados lá, desenvolvidos com Kant e com Rousseau, são agora acirrados. Questiona-se, por exemplo, a ideia de progresso, questiona-se o otimismo científico e tecnológico, questiona-se a ideia de universalidade, de conhecimento universal, questiona-se também a ideia de uma maioridade racional. Questiona-se, enfim, a ideia de que o ser humano vai melhorar com o tempo, desenvolvendo ideias e condutas, adequadas e voltadas para o bem social. Essa ideia é questionada, que essa melhoria ela é natural, ligada ao passar dos tempos e ligada também ao desenvolvimento, apenas ao desenvolvimento científico e tecnológico. Quando nós estamos falando de tendências filosóficas contemporâneas, nós remetemos a um universo de ideais, de ideias, de teorizações bastante amplo, e nós remetemos inclusive à existência de sistemas filosóficos que podem vir a ser bastante divergentes. E nós escolhemos, um dos sistemas filosóficos escolhidos para trabalhar com vocês no âmbito das tendências filosóficas contemporâneas é o pragmatismo e, em especial, o pragmatismo, as contribuições do pragmatismo de John Dewey. Dewey é um filósofo norte-americano e Dewey, os pragmatistas, vão contribuir para difundir a crítica ao inatismo, a crítica a qualquer apego metafísico, defendendo, assim, a crença de que a ação guiada pela inteligência e pela mobilização social, pode alterar os limites da condição humana. Os pragmatistas vão entender que as, o conhecimento, as virtudes, as capacidades humanas, elas são desenvolvidas em meio à experiência. O ser humano ele tem um aparato biológico, mas o ser humano ele é prioritariamente desenvolvido em meio às relações sociais, em meio às experiências. As condutas inteligentes, as ações inteligentes, a inteligência pode contribuir sobremaneira para a melhoria das condições humanas, das relações sociais, dos acessos é, às produções históricas da humanidade. A inteligência pode contribuir para a construção de mais instrumentos importantes para ampliar as condições de desenvolvimento humano e da humanidade os pragmatistas também vão compartilhar a ideia de que a verdade é uma crença formada no processo no processo de agir e não existe uma verdade a priori inata é em meio à experiência que as pessoas acordam necessidades, desenvolvem problematizações e chegam ao acordo de soluções. A filosofia iana em específico, é uma filosofia que vai rejeitar posicionamentos dualistas, isto é, posicionamentos dicotônicos. Ou eu valorizo um polo ou eu valorizo um outro polo. Por exemplo, a filosofia do Iana vai rejeitar a separação entre corpo e mente. Corpo e mente são processos, são instâncias integradas para a produção do conhecimento. A filosofia do Iana vai rejeitar a separação entre sociedade e indivíduo, entre trabalho e lazer. No âmbito da filosofia do Iana, a elaboração do conhecimento implica a vivência de uma experiência. Experiência não é qualquer fazer, não é qualquer ação, mas uma vivência que impacta a pessoa profundamente e que leva a pessoa à participação em movimentos de reflexão. Reflexão que vai levar em conta valores éticos, que vai levar em conta uh, o produ a produção do conhecimento da humanidade, que vai levar em conta a análise das circunstancialidades, para que aí se elabore, então, uma acerção garantida. Uma ideia, um posicionamento, um valor, uma tese. A experiência verdadeiramente educativa, ela é, então, Voltada para processos de pensamento que vão envolver a reflexão e vão visar a democracia como um modo de vida não como uma forma de governo mas como um modo de vida isto é, o sujeito como parte do coletivo sujeito e, e coletivo que assumem a perspectiva de investigação permanente de investigação inteligente que busca o pensamento reflexivo para acordar soluções para a melhoria dos problemas vivenciados na comunidade. Um outro sistema filosófico que nós veremos na unidade 1 é o materialismo dialético ou também materialismo histórico dialético, desenvolvido principalmente a partir das teorizações de Marx. No materialismo dialético, nós entendem-se que as instituições sociais são econômicas. Então, Família, igreja, judiciário, sistemas educacionais, etc. São instituições influenciadas pelos sistemas de produção, pelas relações de trabalho. E aí entende-se que a transformação que é feita na natureza e a forma como as instituições sociais são objetificadas, elas mudam historicamente dependendo da organização social do trabalho. Se o trabalho, se a organização social do trabalho prioriza o lucro, o acúmulo do capital, então a natureza será transformada considerando valores que priorizam o lucro e não o ser humano. A cultura será Elaborada visando valores que priorizam o lucro e não as relações humanas. A tarefa da filosofia crítica é, então, a de explicar a história, a sociedade, a formação humana, a partir da análise das forças de produção e das forças ideológicas. Uma análise que vai considerar teses em vigências, vai apresentar antiteses contra-argumentos, para que, então, criticamente, os sujeitos cheguem a sínteses, a novas sínteses. Veremos na unidade 1 a contribuição do pensamento de Paulo Freire, um filósofo e um educador brasileiro, conhecido por sua teoria pedagógica crítica e pelo seu trabalho em alfabetização popular. A fenomenologia e o materialismo dialético, ou materialismo histórico dialético, são bases que vão fundamentar o pensamento de Paulo Freire. Paulo Freire vai conceber que o sujeito precisa se identificar no processo histórico, precisa desenvolver uma consciência da sua posição no mundo, da sua condição de classe, e o processo do conhecimento é não só o de aquisição de conteúdos, mas também o de tomada de consciência. Por isso, a educação não pode ser bancária, de depósito de conhecimento, mas tem que ser uma, um processo, do, a educação verdadeira é aquela que possibilita a tomada de consciência e a transformação colocando, então, uma perspectiva libertadora e transformadora para o ser humano. Na unidade 2, na segunda unidade deste módulo, nós finalizaremos a disciplina abordando a importância da filosofia e, em especial, da ética para a construção de fins democráticos. Desse modo, o título dessa segunda unidade é Ética, Democracia e Direitos Humanos na Educação. Nós veremos que a ética, ela é uma disciplina da filosofia que vai estudar as ações humanas. Busca-se compreender as problemáticas e os conflitos nas condutas humanas. Conduta humana ela não é uníssona, linear. A vida humana ela é permeada por interesses, interesses divergentes e que geram conflitos e que geram problematizações. E a ética então é uma disciplina da filosofia que vai se voltar para o estudo, para a compreensão das problemáticas que permeiam a vida humana, inclusive as condutas humanas. Na ética, considera-se que a racionalidade, a racionalidade tão importante para a filosofia, ela vai ser um instrumento que vai mediar o pensamento, é um instrumento que medeia o pensamento e a resolução dos conflitos. Não é tudo que vale, em termos de fins para a ação humana, não é tudo que vale. A gente precisa usar da racionalidade para pensar em que medida que as nossas ações contribuem para a continuidade da vida. E a educação, então, nesse sentido, ela tem como fim a formação de valores. Valores que são, inclusive, acordados no meio social. No âmbito da disciplina de filosofia da educação, nós vamos ver que muitas vezes há esse embate né, histórico, entre conhecimentos inatos ou verdadeiros e únicos para todos e conhecimentos ou valores que vão sendo acordados na relação com a experiência, com as necessidades humanas. Então, na ética, né, atualmente, considera-se que os valores, os saberes, os fins da humanidade são acordados no meio social, levando em conta as necessidades históricas, a historicidade dos sujeitos das comunidades. E a educação ela tem, sim, como fim a formação de valores, a formação do sujeito ético, a formação do sujeito capaz de usar a racionalidade para mediar a sua conduta. Então, a educação, ela tem como fim a formação de valores, acordado no meio social e do pensamento, visando, enfim, a conduta ética e a instauração da democracia. Democracia, como eu disse, como um modo de vida. Veremos nessa unidade 2, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Organização das Nações Unidas, de 1948, é o documento internacional que representa o principal marco na garantia dos direitos humanos. Os direitos humanos são pensados nessa perspectiva da ética, de valores, de valores que nós, historicamente, consideramos imprescindíveis para garantir a liberdade humana, inclusive a liberdade de pensamento humana. A Declaração Universal dos Direitos Humanos nos coloca frente a valores imprescindíveis à vida e também a ideia de que os direitos humanos só podem ser assegurados quando nós vivemos em um Estado democrático, que entenda que todos os cidadãos são livres e iguais em dignidade e em direitos. Os direitos humanos, pensados em uma perspectiva de consciência filosófica, de postura ética, alimenta a democracia. E o Estado democrático, por sua vez, alimenta a garantia dos direitos. Veremos também nessa segunda unidade que no Brasil o contexto de ditadura implicou contextos históricos que nós vivenciamos de ditadura implicaram a negação dos direitos humanos nos momentos históricos que nós vivenciamos a, a, a ditadura no Brasil, nós tivemos aí uma quebra na garantia de direitos humanos. Os direitos passaram, então, a ser amplamente reivindicados pela sociedade civil. Como documentos importantes é, brasileiros para a garantia dos direitos humanos, nós podemos citar a Constituição Federal o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, são documentos é, que versam sobre a garantia dos, dos direitos humanos, dos brasileiros, de maneira geral, e que vão olhar também para o campo da educação, que vão ser são educa, educa, é, documentos caros para o campo da educação. São documentos que regulam compreensões sobre quem é o sujeito, o que é a educação, o que é qualidade. Então, são documentos importantes para que possamos pensar, por meio de uma consciência filosófica, os fins da educação e também as práticas pedagógicas. Não são quaisquer práticas pedagógicas que valem, que são adequadas nós precisamos construir as nossas práticas tendo em vista né, uma clareza acerca de quem é o sujeito da educação. Isso decorre de um debate filosófico. O que é a educação? Isso decorre de um debate filosófico e ético. O que é qualidade em termos de educação? Isso também é algo que decorre de um debate filosófico e ético. Queridos estudantes, eu finalizo aqui, então, a apresentação dos principais conteúdos a serem tratados no quarto módulo da disciplina e desejo a vocês bons estudos.